E aí seus lindinhos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos para mais um aprendizado, mais uma aula técnica aí Lembrando a todos vocês aí que esse canal aqui é feito, ô oh, canal bom hein Puta merda viu bicho, quem dera que tivesse um canal desse quando eu tava montando esses carros ó Tanto que eu me lasquei, mas é por isso que ele existe Porque eu não tive e eu sei como é ruim não ter ajuda de ninguém, então... Tá aí. Não, mentira. Algumas pessoas me ajudaram. Tá tudo aqui, ó, guardado no meu coração. Uma hora eu, eu falo para vocês: todo mundo que me ajudou nessa caminhada, para eu aprender tudo isso, fechou? Então é isso. Para você que não me segue lá no Instagram, Bidu Garage, segue lá, porque lá posto muita coisa que não é postada aqui. Várias dicas, vários tudo, fechou? Então vamos lá? O que que aconteceu com esse carro aqui, ó? Esse dia num domingão sair saí pra andar Ainda bem que choveu Não deu nem pra dar umas brincadinhas Mas por que que eu falo ainda bem? Porque Estourou as buchas do agregado Desceu tudo pra baixo, ó Comprei umas buchas novas aqui Certo? Comprei umas buchinhas de PU nova Pra colocar Por que que eu vou colocar de PU? Nesse carro teria que ser de PU ou de alumínio. A alumínio eu acho que vibra muito. A de PU também vibra bastante. Mas para aguentar. A que está ali já é de PU. Só que é de uma qualidade bem porcaria. Tá? Eu já vou mostrar para vocês. O carro da minha esposa é de Mopu. M-O-P-U. Que é muito bom. indico todos vocês a colocar também. Só que ele é um pouco mais macio que esse daqui. Então, um carrinho aí até uns 300 cavalos, pode colocar de Mopu, tá bom? Que é muito bom e dura. Às vezes, se você vai lá olhar o valor, vai estar, tá, é, tipo, um pouco mais caro que a original. Só que ela dura muito mais, muito mais, entendeu? Mas muito mesmo. Então, vale a pena você colocar, tá bom? Eu indico colocar um carrinho acima de 300 cavalos PU. Abaixo de 300 cavalos, pode colocar de mopu, que ele já vai segurar bem o tranco, fechou? Então essa é a missão de hoje, arrancar o agregado fora para trocar as buchas. Se as suas buchas já estão tá meio capengas, ah não, Bidu, eu quero manter o carro original tal, não quero que vibre. A de mopu ela vibra bem pouquinho, mas não dá para se comparar com a original, tá bom? Então eu indico vocês a colocar, mas se quiser colocar original... Coloca original também Então o vídeo é mais pra mostrar como é que troca as buchas Do agregado, fechou? Vou mostrar pra vocês o que aconteceu ali Então olha só o que aconteceu aqui, ó Tá vendo ali onde a pressurização tá? Olha o tanto que ela desceu pra baixo, ó Agora eu vou mostrar lá embaixo o que, que aconteceu, ó. ó Tá vendo aí? Quebrou todo o coxinho Então aqui, deixa eu já explicar para vocês Como que vai ser feito, ó Soltou aqui o pivô Vai ter que soltar o pivô Solta o pivô do outro lado Quatro parafusos aqui Um ali Outro ali Esse, né, que eu já falei E os outros dois Só que a parte mais difícil aqui é o que? Tem que apoiar o motor Porque o motor vai ficar solto Ah, tem que soltar o coxinho do motor também Certo? motor vai ficar solto, então tem que apoiar o câmbio aqui, que vai ficar solto e apoiar o motor certo? aqui eu apoio com o macaco vou colocar um macaco jacarezinho aqui e aqui em cima já coloquei uma cordinha aqui ó, porque eu vou apoiar com a girafa certo? então é isso, pra cima bora desmontar Então aqui pessoal, ó Apoiei aqui com a girafa, certo? Tá apoiado aqui Soltei aqui os pivô, ó, ó. Depois você consegue pôr por no mesmo lugar Mesmo assim vai ter que fazer um alinhamento no carro, fechou? Soltei os coxinhos de câmbio Ou de motor aqui Agora eu vou soltar os quatro parafusos agregados ó. Que é esse lá do outro lado Ali tem um Soltar o da barra aqui do câmbio e desceu o agregado todo, certo? Calcei o motor aqui com o câmbio com o um macaco jacaré E agora, marcha É simples de fazer, tá bom? Então é isso aí pessoal Tirado aqui, certo? Ó Agora nós vamos arrancar elas daqui, ó Que essa daqui parece um plástico Sei lá o que que é Comprei como PU Mas ela parece um plástico, tá vendo? Tá desfazendo tudo, ó Aí, ó Parece um platicão, velho Ó, tudo quebrando Vou arrancar elas aqui Para nós colocar as outras Olha aí pessoal a situação Da bucha ó Desfazendo todo, ó Parece que é um plástico Velho, sabe? E não tem muito tempo que eu uso essa bucha aqui não, viu? Tem menos de um ano Não gostei Agora Vou colocar isso aqui, ó Marca NVS É bem boa, tá? Uso em todos os carros Esse carro aqui, por exemplo, ó Carro da Juliana Tem seis anos que eu montei Bucha de bandeja Bucha de agregado De motor, de tudo Seis anos Tá zero Essa daqui, ó Paguei cem reais Comprei no Mercado Livre, tá? Chegou pra mim aqui É bem simplesinho de montar Se for pra montar a bucha original Ah não, Bidu, só vou arrancar a bucha É... Original, vou montar a original Ela é um pouquinho mais difícil de colocar, tá? Aí tem que ser amarretada mesmo Sem massagem Porque ela dá bastante trabalho de colocar Tá bom? Então pessoal, tava desmontando ali Essa aqui é bem mais simples, ó O que vocês que faz? Você arranca esse pino daqui, ó Que agora tá meio duro, vou ter que prender ali pra arrancar Passa bastante graxa aqui, ó e encaixa ela na bandeja ali, ó Por exemplo, nesse caso aqui, ela vai ter que ficar Nessa posição aqui, ó De baixo pra cima Lá atrás Aqui, ó, se eu não me... Ó, isso aqui, a, a dianteira, ó Ela desmonta isso daqui E aí você vai encaixar ela assim, ó Tem que arrancar esse pino de dentro aqui, tá? Senão você também não consegue encaixar Depois que você... Vocês vão ver aí eu colocando Depois que você encaixar ela, você coloca o pino Tá bom? E aí, essa arruela aqui, ó. Vai por cima aqui, Vocês vão entender, tá? Essa aqui, ó, vai, vai encaixar ali. Tá vendo ali, ó, O buraco ali? Vai encaixar assim. E aqui eu venho por cima e coloco essa arruela. Depois eu coloco esse pino central. A de trás, ela é ao contrário, tá? Ela vai ter que encaixar. Essa arruelona aqui, ó, vai ter que ficar virada pra cima. Então você encaixa ela aqui assim, ó. Depois você coloca o pino. Tem que melar bem de graxa aqui. Fechou? Agora eu vou no vizinho ali. Ver se ele tem graxa. Porque eu, acabou minha graxa. Vizinho serve para essas coisas. Já volto. Aí pessoal, fui no vizinho lá. Ele não tinha graxa. Já resolvi aqui rapidinho, Tinha a sombocinética cinética aqui montadinha, que é do gol preto. Abri aqui. Roubei um pouquinho de graxa ali, ó. Que é só para passar. O ideal nesse caso aqui, pessoal, é passar em bucha de PU. Passar graxa grafitada, tá? Que é exatamente dessa graxa de homocinética aqui ó, tá? Para ele não ficar ringindo, ó Vocês podem ver que aquela dali é de PU A de bandeja aqui é de PU E as de coxinha é de PU O carro não ringe nada Por quê? Que antes de montar Fechou? Isso aí, vamos lá, marcha Olha só pessoal, arranquei aqui então os pininhos de dentro tá, é bem simplesinho Só bater aqui que ele sai Agora nós vamos fazer o que? Lambuzar bem aqui de graxa Lambuza lá também de graxa E encaixa, fechou? Encaixou, depois a gente Vem e coloca o pino Se for tentar colocar com o pino no lugar, esquece viu Você vai sofrer pra caramba Sem o pino é mãozinha. Então pessoal, as outras buchinhas que eu coloquei Não tinha esse Vinco aqui, ó Era igual a da frente, sabe? Que saiu o aro como essa não sai, então vim aqui na morsa Na morsa vai molezinha No martelinho vai também, mas dá mais trabalho Na morsa é facinho Aqui ó Passa a graxinha aqui uhum. Lambuza bem Passa principalmente aqui dentro Aqui é mais pra entrar lá, sabe? Uhum. Não vou fazer uma piadinha com isso, né? Uhum. Você tá ligado no que, que eu tô pensando Lindo, hein? Ó Encaixadinho, bonitinho, fechou? Ó, pessoal Dianteira Mesmo esqueminha, é bem mais Simplesinho, tá? Só passa bastante de graxa aqui, ó Vocês viram que deram um pouquinho de trabalho? Porque tá com a barra aqui, tá? A... Como é que chama? A barra estabilizadora Se tivesse sem a barra Se eu tivesse arrancado Seria bem mais facinho Só põe em cima e bater que ela encaixa Fechou? Só colocar os pinos agora nos quatro Colocou os pininhos já é Pino é a mesma coisa, tá? Passo uma graxinha Aí pessoal, viu como que é simplesinho Agora é só montar lá no carro de volta Já era Ó Deixa eu só mostrar pra vocês, ó como é que o motor subiu Ah, deixa eu mostrar daqui de longe, ó Olha lá a pressurização ó a diferença, ó Tá vendo? Olha lá a pressurização, ó Só parece uma pontinha Aquela pontinha eu deixei de propósito, viu É a cara hum. da maldade A turbinona aqui, ó A cara da criança Chupadora de pedra e de dinheiro, <risos> olha lá, tudo trocadinho aqui, ó. Uai! Certo, ó, tudo novinho, tudo bonitinho, tudo montadinho, apertadinho. Agora é só levar para alinhar, né? Na verdade, é mais para conferir, né? Mas é isso, fechou. Então é isso aí pessoal, vamos aqui finalizando mais um vídeo Deixando pra vocês aí, tomara que tenha sido útil, certo? Eu fico uma feliz com esses vídeos assim, simplesinho, tá ligado? Gosta. <risos> Eu sei que vai ajudar Dá uma conferidinha na bucha lá Se tiver, mais ou menos capenga Tá é com a no tão... nariz É, isso aí é normal tá É com... tão baratinho isso daí que vale a pena você trocar um fim de semana aí, ó Ajunta os amigos, faz eles pagar uma coca aí <risos> Marcha no progresso Fechou? Fiquem todos com Deus, que eu também vou ficar aqui com Deus. Tchau, até mais.